Considerando que P, Q e R sejam proposições lógicas simples, e que a tabela acima esteja preparada para a construção da tabela verdade da proposição. Tá ali. Correto afirmar que os elementos da coluna correspondente à proposição tomados de cima para baixo, né, são, ou seja, o que, que ele quer? Ele quer que vocês resolvam, tá? Ele quer que vocês resolvam. Você quer que ele quer que você resolva e vê se de cima para baixo fica daquele jeito. E aí você tem que saber a tabuada lógica. Eu vou falar aqui da tabuada lógica, dos conectivos que aparecem ali. Para quem não sabe, esse conectivo aqui é o E. Esse daqui é o OU. E esse daqui é o C, então. Esse daqui é o C, então. E cada um deles tem a sua tabuada lógica. Show de bola? Cada um deles tem a sua tabuada lógica. Cada um deles tem a sua tabuada lógica. Do C, então, eu não vou botar porque a gente já falou. Agora vera ficha, né? Tabuada do E diz o quê? Que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário é falso. O OU, a tabuada do OU diz o quê? Tudo F dá F. A borda do OU diz isso. Tudo é F na F. Show de bola? Zero traumata, zero traumata, zero traumita. Tudo é F na F. Agora, povo lindo, eu tenho que resolver. O que, é que você vai fazer aqui? É igual expressão. Você começa do parênteses, colchetes e vai para fora. Primeiro você tem que resolver P, então Q. Depois tem que resolver Q o R. E aí sim, no final, você vem aqui e faz com E. Valeu? Vou separar aqui, ficou meio apertado. Aí sim, no final. Tu vem aqui e faz com mim. Beleza pura? No final que vai dar esse resultado. Isso que tu vai fazer. Agora eu tenho que olhar ó, P, então Q. que? Eu tenho que olhar para o P e para o Usando a tabuada do C. Então, qual é a tabela do C? Então, vimos ainda agora. Vera ficha é falsa. Então eu tenho que buscar onde tem a vera ficha, ó. Nas linhas do pei do que, só tem a vera ficha na terceira e na quarta, ou seja, só a terceira e a quarta que são falsas. O resto vai ser tudo verdadeiro. Pegou a visão? Você vai olhando no pei no que onde tem a vera ficha, só na terceira e na quarta que tem a vera ficha. O resto é tudo verdadeiro. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza? Agora, vamos lá. Eu vou fazer Q ou R. Agora eu só tenho que olhar para o Q e para o R. Lembrando que a tabuada lógica do OU é o quê? Tudo falso dá falso. Ou seja, só vai ser falso quando tiver tudo falso. Olhando na linha do Q e do R, onde tem tudo falso? Só no Q e R. Na quarta linha aqui, é falso. E na última linha que tem tudo falso. Então só aí que é falso. Logo o resto vai ser verdadeiro. Pegou a visão para você não perder tempo? Você foca aqui no especial. Uou, tudo F dá F. Qual linha que tem tudo F? Só a quarta e a última. Acabou. Agora, para chegar no E, o que, que eu vou ter que fazer? Como é que é a tabuada do E? Tudo V dá V. Eu vou ter que olhar para esses dois aqui de vermelho. Onde tem tudo V? No primeiro, não foi ver verdadeiro. No segundo, tem tudo verdadeiro. Eu vou buscando onde tem tudo verdadeiro. Na quinta linha tem tudo verdadeiro. Na sexta e na sétima, V e V. O resto é falso. Tá aí, acabou. Viu como é simples? Não tem mistério. A tabela verdade não é esse bicho de sete cabeças que te botaram. Tá? Então vamos lá, você tem, vamos ver se está certo de cima para baixo, VVFF, tá certo, VVVF. E aí, está de acordo galera? Sim, então o item está certo. bola? sim, então o item está certo.